seguindo aqui né Boa noite a boa noite quem tá assistindo é a gente vai começar falando hoje sobre esse termo né que é pouco conhecido de quem estuda fotografia que tá começando a conhecer esse universo que é o termo fotografia expandida né então vou falar um pouco né da minha experiência nessa área que é, pesquiso isso já há algum tempo né e também vou mostrar Uh, referências de outros artistas para a gente entender o contexto é, no qual surge né, a, esse, essa, essa nova dimensão da fotografia e tentar aproveitar ao máximo é, o, esse, essa ideia né, para o nosso trabalho criativo. Então, não é uma coisa no sentido de, é, de dizer... De, de modo fechado o que é que é fotografia, né? Mas é justamente o contrário, é tentar expandir essa ideia sobre essa linguagem para a gente contextualizar e é, entender que existe uma linha, né? Uma linha de uma linha que separa, né? Um certo tipo de fotografia desse no qual nós estamos nos dedicando hoje. Então, para tentar entender um pouco esse contexto, né, deixa eu colocar aqui na apresentação de slides, para ficar um pouco mais interessante, né, a apresentação. Ok, preciso me atentar aqui ao tempo. Hum. Bem, vamos lá. Então, esse termo é, fotografia expandida, ele vai surgir mais ou menos na, na década de 60, né, é, e vai ser inspirado... É, por, uma, por uma grande teórica da arte, chamada Rosalind Krauss, ela é norte-americana, e ela vai escrever um livro né, é, que é traduzido no Brasil como ah, Caminhos da Escultura Moderna. Então, esse livro né, ela vai analisar a linguagem da escultura ah, no contexto da arte moderna né, e da arte contemporânea também, e ela vai chegar a, um, a uma definição, né, de que a escultura a, na arte ela vai se expandir, né? Ela, ela vai criar um campo a, diferente, não né, Um campo novo que vai ser um campo expandido. Então, a partir de algumas referências de artistas é, modernos, né, que surgiram lá na década de 20, como Marcel Duchamp, por exemplo, né? Marcel Duchamp só para lembrar foi aquele artista que colocou o mictório dentro de um museu. Então, a partir dessas, das ideias do Duchamp, a arte ela vai sofrer, digamos assim, uma um curto circuito, né? e uma nova concepção de arte vai surgir. A partir dessa, dessas novas concepções de arte, é, como o dadaísmo, por exemplo, né? entre outras linguagens, entre outros estilos que vão surgir, é, a gente não pode dizer que hoje... né? existe um estilo específico de uma arte que é realizada no contexto global, né? Então a Rosalind Krauss, ela vai é, criar esse, esse termo, né? Escultura expandida, campo expandido, para tentar classificar as novas é, criações dos artistas que trabalhavam com escultura na década de 50, na década de 60, 60 70, né? E é, com esse trabalho, né, com essa interpretação, com essa teoria em torno da escultura, a Rosalind Krauss, ela, a gente pode é, in, in, é, interpretar também, né, entender que essa nova é, situação da, da escultura também se aplica à fotografia. Né? Então, a fotografia como um campo expandido de novas possibilidades, né? Então, qual é a grande linha divisória né, que eu citei no começo da minha fala para tentar explicar esse contexto né, no campo histórico, no campo uh, também do uso da fotografia? Né? Bem, a gente está estudando fotografia já há um tempo e a gente vem, vem é, percebendo que uh, existe um, uma importância muito grande da fotografia no sentido dela duplicar a realidade né então a gente vê muitas fotos né a gente faz muitas fotos a gente captura muitas imagens é, com a ideia de que aquele produto vai ser uma duplicação do real então a gente domina o equipamento domina a técnica para reproduzir aquela aquela imagem né que seria uma duplicação uma duplicata da realidade Então nós somos levados pela indústria, nós somos levados pela mídia, é, até no sentido do inconsciente, para capturar e nos seduzirmos por essas imagens que são duplicadas da, da nossa realidade. Né? Então, essa fotografia, eu vou chamar de fotografia representacional, ela representa, né? ela cria uma identidade. E é justamente... Uh, o contrário disso é que a fotografia expandida vai tentar se, se estabelecer, né? criar uma nova ruptura com é, essa hegemonia da representação. Né? Bem, e aí o que, é que acontece? É, os, os artistas, né, os fotógrafos que trabalhar, come, começam a trabalhar nesse sentido, de uma fotografia expandida, vão trabalhar justamente no sentido de quebrar com essa hegemonia, né? Então, a gente vai tentar perceber que essas essas novas possibilidades da fotografia vão ser vão ser imagens um tanto perturbadoras, porque elas vão justamente é, manipular o fazer fotográfico. Então, em vez da gente ter uma fotografia pronta e acabada e bem feita, né, tecnicamente bem bem, bem bem feita e com uma imagem uh, sem interferências, a gente vai ter na fotografia expandida todas essas situações, né, que são situações inquietantes e desafiadoras, né, até tecnicamente subvertendo os modelos que a gente tem na mente, né, os modelos que a gente tem na arte da fotografia como uma representação da realidade. Então, a fotografia expandida vai justamente fazer o contrário, vai mexer, né? vai desestruturar o que está já instituído é, na linguagem fotográfica. É, e aí eu tenho alguns exemplos, né? é, esse primeiro que a gente está vendo aí na, na, na imagem, na apresentação, é uma, uma, uma instalação, né? uma, uma obra de um artista chamado joseph Kutz, ele cria aqui é uma referência da arte conceitual né? da década de 60, e ele cria uma situação que é a seguinte: o nome dessa obra é Uma e Três Cadeiras. Então, qual é a qual é a qual é a questão aqui? Né? O artista ele vai criar três referências de cadeira. Né? Então, a primeira que a gente tem é uma foto, né? Uma foto de uma cadeira e é a mesma cadeira que está presente nesse espaço, que é um espaço real, né? então a cadeira é de madeira, a cadeira é um objeto real, do mundo real, onde as pessoas que estão vendo naquele momento né, é, compartilham com, com esse espaço. A fotografia que está do lado é uma representação né? e tem uma explicação, uma... uma... Uma, uh, como é que eu vou dizer isso aqui, uma definição do objeto cadeira, está né? em inglês, então ele pega uh, esse termo do dicionário, copia aqui e coloca na, na instalação artística. Né? Então a gente tem três referências do objeto cadeira e o título da obra é Uma e Três Cadeiras. Então isso é uma tentativa de pro provocar essa, essa fissura né? na ideia de representação que a fotografia estabeleceu durante, durante décadas. Né? Por que isso aconteceu? Né? Primeiro, a gente tem uma mudança de paradigmas né? dentro da história do Ocidente, no mundo da arte, no contexto da política, as coisas vão começando a se transformar radicalmente, né? principalmente a partir da década de 60, quando surgem... É situações no contexto político que vão começar a desestruturar certas, certos movimentos hegemônicos. Né? É, a gente vê isso na filosofia, por exemplo. Né? A filosofia com Michel Foucault, que vai trazer, uma, uma, por exemplo, uma contestação da ideia de identidade. Enfim, isso é uma, uma, um assunto para uma outra discussão que a gente não vai conseguir dar conta aqui. Né? Só vou dar uma pequena pincelada. Nesse, nesse assunto. Bem, é, deixa eu ver o chat aqui, se estava falando alguma coisa. Não, não está. Ok. Então vamos seguir adiante, né? É, eu tenho mais alguns outros exemplos que eu vou trazer mais adiante. E aqui eu queria trazer exemplos de obras é, produzidas por mim. Né? Então eu já trabalho com fotografia desde 2009. E aqui eu tenho é, duas referências de obras que eu já expus. Expus na galeria Kibeu, 2013, se eu não me engano, 2012, 2013, já tem algum tempo, né, mais de 10 anos. É, e aqui, o que é que eu tenho? Eu, eu trabalho muito com a questão da memória, da minha memória, né, como, como sujeito, e busco uh, em fotografias, né, em álbuns de família, mas também fotografias da internet para fazer interferências com essas fotografias de álbuns de família, é, eu busco fazer interferências na imagem. Mas as interferências que eu, que eu tento fazer são interferências que vão justamente é, fissurar né, essa ideia de uma fotografia acabada, né, uma fotografia pronta, somente para ser consumida, somente para ser contemplada. Né? Então eu faço alterações em programas de edição de imagem, para subverter essa categoria da fotografia como uma representação pronta. Né? Então, são fotos antigas, são fotos da década de 80, onde é, tem minha família, né, tem a minha, a minha representação como, como né, uma criança, minha mãe, tem meu pai, tem meus avós. E eu... eu, eu é, re resgato essas fotografias da memória, né, dos álbuns e reconfiguro com a, é, ferramentas, né, disponíveis nesses programas de edição muito simples, né. Então eu tento utilizar ferramentas simples com interferências muito simples também, né, para produzir essa essa distorção no espaço da representação da fotografia, né. Então é uma questão conceitual que é, se transforma, né, se plasma em algo que é da própria fotografia, né, quer dizer, é uma alteração, é uma edição que está, é, é possível de ser feita, né, nesse, nesse objeto, né, que já estava pronto, mas que ele é recapturado aqui. Então, essas fotografias, elas foram feitas por uma câmera analógica, né, Década de 80, 82, 83, por aí. Então, o que é que eu fiz? Eu refotografei as fotos em baixa resolução, que eu queria poucos detalhes, né? Eu queria um desfoque, eu, queria, é, eu não queria um olhar do detalhe, né? Eu queria um olhar mais do espaço é, amplificado, né? Então, eu alterei a foto, é, primeiro, refotografando em baixa qualidade, depois desfocando, né, nos programas de edição e o terceiro passo e último foi fazer essa essa distorção. Então nessa nessa foto da mãe com o menino, né, a gente vê que tem uma alteração aí, tem uma, uma espécie de redemoinho é, que distorce o braço, distorce a cabeça, né, distorce o espaço que está no fundo, né, quer dizer, distorce a arquitetura também. Então foram alterações técnicas simples, bastante simples, comparados com os avanços tecnológicos que a gente tem hoje disponíveis para criar imagens, né, digitais. Então assim é quase ingênuo o que eu fiz. Assim é tão é tão simples que eu fiz, né? É tão é tão é tão banal isso, né? Quer dizer, a, a ferramenta está lá no programa e ninguém usa porque é uma coisa tão tão ingênua assim uma, uma distorção que não vai servir para quase nada né mas está lá tá uma, é uma é uma ferramenta que pode ser utilizada então eu crio essa essa essa alteração na imagem uma ferramenta banal né e aí exponho isso como arte para trazer justamente algum tipo de reflexão né é, o que é que pode ser feito é, com essas ferramentas para gerar uma reflexão, né, para gerar um, uma, uma provocação. Então, eu vou no caminho contrário nessa obra aqui. Em vez de usar um monte de recursos né, complexos, difíceis, que geram é, um gasto assim, de tempo enorme, e que as pessoas admiram né, para ver uma, uma coisa muito bonita, bem acabada, cinematográfica, né, eu vou no caminho inverso. Eu reduzo a quantidade de detalhes, Pega uma ferramenta banal que ninguém usa para fazer essa alteração no espaço da fotografia. Então é uma tentativa mesmo de é, trazer questões, né? Trazer questões até que ponto é a arte. Então é uma situação inquietante, né? Dentro desse contexto da fotografia como campo expandido. E aí para a gente continuar essa discussão né? sobre a fotografia como possibilidade de campo expandido, para a gente pensar nas nossas imagens, né? A gente está no seguinte contexto: a gente está cercado hoje em dia, né? E eu acho que piorou mais com a pandemia de fotos. Então a gente se comunica mais intensamente com o mundo externo com imagens fotográficas, né? É, e aí eu coloco, coloco também no meio disso tudo a o vídeo, né? Os filmes e tal que são um tipo de imagem técnica fotográfica também, né? E é, é cada vez mais intenso, né? é cada vez mais perceptível a questão de que é, essas imagens, elas, elas sempre tentam capturar uma, uma realidade que ela está ali para ser duplicada. Né? É como se a câmera tivesse uma única função, e nós, como operários dessa câmera, tivéssemos apenas uma, um único trabalho, que seria usar a câmera para é, reproduzir ou duplicar a realidade. Né? É, só que aí tem uma outra questão, né? que as edições, quer dizer, a gente tem é, as fotos como uma duplicação da realidade, mas nós também temos a possibilidade... De alterar tudo isso com os programas de edição, né? Então a gente tem a a gente fica meio que condicionado a somente admirar as, as imagens, né? Quer dizer, é como se nós todos fôssemos é, cumpríssemos a função de um voyeur, né? Que fica, fica apenas admirando a, a, a imagem fotográfica, né? E não interferindo sobre ela e nem interferindo sobre a criação das imagens. E aí, nesse sentido, a fotografia expandida, né, como uma ideia do contexto da arte, vem para justamente subverter toda essa ordem. Né? E uma outra coisa que é interessante a gente pensar um pouco, né, não precisa aprofundar muito, mas mais que interessante pensar, é no contexto político de tudo isso. Né? É, por quê? A gente sabe que, por exemplo, no Brasil, é, tem pouquíssimas famílias no Brasil que dominam a mídia. Né? Então, a gente vê, por exemplo, tem a Globo, tem o SBT, tem a Band, né? são famílias muito ricas que dominam a mídia e que não dominam apenas a mídia televisiva ou a do rádio, mas também dominam a mídia da internet. Né? Então, é, grandes portais e grandes é, perfis nas redes sociais são cada vez mais controlados por essas grandes famílias. Né? Isso só no contexto do Brasil no contexto internacional isso também se repete esse modelo né então nesse contexto político porque se a gente está falando de comunicação a gente está falando de política também né é, nesse contexto político é, essa o impacto da o impacto da fotografia é incontestável né a gente tem um impacto é, gigante da fotografia nesse contexto político a tal ponto de influenciar nas eleições, por exemplo. Né? Então, nesse contexto político supertenso no Brasil atual, por exemplo, a fotografia como uma representação da realidade, né? como, uma, como uma ideia de verdade, é muito perigosa, porque se eu tenho a ideia da fotografia como uma verdade, que ela captura o real, né? e esse real é verdadeiro, eu abro a possibilidade de acreditar na fotografia a tal ponto de que qualquer tipo de manipulação que vier sobre ela também vai ser tida como verdade, porque não vou ter como provar se aquilo que foi feito foi manipulado ou não. Né? Então, isso é muito tenso, né? é, muito, é, muito, é muito interessante discutir sobre isso. A fotografia que representa, ela abre uma possibilidade... De, da gente crer tanto no instrumento, né, a tal ponto de que se alguma coisa sair né, de fora desse trilho da verdade, é, como uma imagem, mesmo assim a gente, vai, a gente vai continuar acreditando. Porque a gente acredita não na imagem, mas a gente, a gente acredita no aparelho. Né, isso que é fundamental. Nós acreditamos na fotografia, é, independente dela ter sido manipulada ou não. Né? Porque a gente acredita no aparelho, o aparelho estava lá. Né? O aparelho funcionou, capturou a imagem ali em determinado contexto, uma guerra, é, num protesto, enfim, no que seja. Mas estava lá o aparelho, a câmera estava lá. Né? Então a gente acredita naquele olho técnico, né? que é uma prótese. Então a gente tem essa ideia ainda muito muito muito forte, né? E que a fotografia expandida vai subverter, vai quebrar, vai trazer uma nova possibilidade. E aí eu queria mostrar é, fotografias, né? Obras de uma outra artista que é brasileira, né? É, ela está viva ainda. É a Rosângela Renó. Ela tem trabalhos muito interessantes nesse nesse contexto, né? Da fotografia como campo expandido, eu vou trazer aqui apenas alguns, né, só a gente conhecer um pouco e pensar nessas possibilidades expressivas, é... porque assim, tá tudo tão é... fechado, né, que às vezes um artista traz uma coisa diferente e é tão simples que tá no nosso contexto, tá no nosso cotidiano, que a gente não vê, né, porque não tem aquela... aquela... Aquela semente da dúvida, né? Poxa, se a gente duvidar por um segundo de que a fotografia ela não é essa, essa, é essa prova de verdade né, sobre as coisas, a gente vai produzir coisas bem diferentes né, usando a fotografia. Bem, essa primeira obra que está na, na apresentação é da Rosângela Renault, né? Ela chama... É, essa série né, de retratos de realismo fantástico e é, ela trabalha assim muito com a questão da fotografia interferindo nela mesma, né? é, trabalhando com a memória, trabalhando com é, várias possibilidades técnicas, né? ela não fica somente no analógico, ela não fica somente no digital, ela abarca todas essas possibilidades. Né? Isso é muito interessante porque a gente vê que tem muitos, muitos fotógrafos hoje em dia que só se limitam ao, ao digital, né? E tem muitas possibilidades, assim, da gente trabalhar é, com a fotografia, né? Infelizmente, é, isso acontece por quê? Porque a indústria força a gente a acreditar que as fotografias boas são aquelas fotografias com uma resolução gigantesca, que produzem determinados efeitos, é, que são bonitos, né? Na, na verdade, mas que não são apenas isso. Tem outras possibilidades de criação, né? É, deixa eu ver se eu consigo falar um pouco sobre essa obra. É, eu vou passar depois, né? O site que eu tô usando como referência. Deixa eu passar logo aqui, senão eu vou esquecer. Vou passar aqui no, no chat do Meet. Aí, Eveline, para você consultar melhor, com mais mais informações sobre essas obras. Eu acho que não vou conseguir falar tudo aqui, né? Vou só citar algumas coisas. Então, essa obra que está passando aí agora, é, são ampliações, né? Eu acredito que sejam ampliações de fotografias 3x4, né? Por conta da, da pose né? das pessoas. E a gente vê que tem fotos mais claras, fotos mais escuras provavelmente alguma interferência do tempo, né, que estragou essas fotos durante a passagem do tempo, a, o próprio ar presente na atmosfera já vai interferir do papel, né, que foi sensibilizado. Então, é muito difícil proteger uma foto, né, uma foto impressa. Hoje em dia a gente tem te tecnologias para tentar minimizar o impacto do tempo, nas fotos, né? Nas fotos impressas. É, no digital isso não acontece, né? É, mas a gente tem, por exemplo, é, a utilização de papel 100% algodão, né? Um papel que é tratado contra fungos. E os fabricantes, hoje em dia, é, relatam que esse papel impre... impresso, né? Ele pode ter uma duração de até 180 anos. Talvez até um pouco mais, né? <cười> Bem, a próxima foto, que eu tenho aqui da Rosângela também, né, é uma foto que eu acho fantástica, porque ela trabalha com essas sutilezas, né, do cotidiano. A gente vê que é um retrato, é uma série chamada Menino de Zangbar, né, África Ocidental 2018, e da série Notáveis do Mundo. É uma série que ela tá continuando ainda, eu acho e aí a gente tem né, na descrição dessa dessa obra, né, impressão sobre é, impressão com tinta pigmentada sobre papel marmorizado. então é uma fotografia feita com impressão com jato de tinta e um papel marmorizado que pode ser um papel de parede, por exemplo, né, com uma textura de mármore. então ela pega uma coisa que não é, de, é assim do contexto da fotografia, né, não, esse papel não foi feito para impressão fotográfica, apesar de ele fazer uma reprodução de uma técnica fotográfica, né, que é o que é o pontilhismo para criar essa ideia de mármore, né, esse essa textura do mármore e ela cria uma imagem quase surreal, né, com essa com essa textura e é muito interessante essa possibilidade da gente criar é, essa ampliação, né, de, de no contexto é, de uma nova expressividade né, com a fotografia. Então, ela, ela, ela não, talvez ela não tenha nem usado uma câmera para tirar a foto. Talvez ela tenha pego uma imagem na internet né, uh, e reproduzido. Eu vi, uh, esses dias agora, um livro sobre fotografia, onde o, o fotógrafo ele usou imagens de balas, né? balas que foram encontradas em em cenas de crimes, né, então o, o objeto, né, a bala que sobrou ali daquele confronto, né, ele, ele pega da internet essas balas, né, que elas se assemelham a flores, né, quando a bala bate no objeto, ela abre, né, parecendo uma flor, então ele, ele, ele digamos assim, ele rouba essas fotos da internet e faz um livro sobre fotografia, eu acho isso fantástico, porque é uma coisa que está no meio, né está circulando, está na internet, você pode ver a qualquer momento, em qualquer lugar, e você traz para você isso, né? Quer dizer, o autor da foto, é, digamos assim, é, é subvertido, né? E empresta a sua criação para um outro criador fazer uma nova produção, né? E isso gera uma discussão, gera uma reflexão sobre a, o contexto que a gente está vivendo, né? que é um contexto violento, que é um contexto fascista, que é um contexto é, difícil de, de se conviver, né? difícil de se comunicar, enfim, gera uma série de discussões. É, a terceira obra da, da Rosângela, é uma, ela usa uma técnica que é muito interessante, né? que é da retícula. Que é esse tipo de textura onde a gente vê os pontinhos, né, os pontinhos coloridos. É uma técnica industrial, né? Que usa essa ideia do elemento, né? O elemento do, do ponto para criar uma impressão. Isso na arte também é utilizado na, na, é, na gravura, né? Também se utiliza é, essa técnica. E o que é que a gente tem aqui? Né? É mais uma série, né? uma outra série da Rosângela Renault, a série Corpo da Alma, é uma impressão digital em jato de tinta, sobre um papel, um papel 100% algodão, um papel de extrema qualidade, muito, muito usado pelos, pelos fotógrafos né? para imprimir fotos. Então, o que é que a gente tem aqui? A fotografia fala da própria fotografia, né? para subverter a fotografia como uma representação da realidade. Então, ela cria é, uma impressão a partir de uma foto digital, né, que talvez não tenha nem sido ela que tirou, né, e ela usa essa retícula, que é uma coisa assim simples, que você aperta o botão do Photoshop e cria, é, para produzir uma obra. Né, então, a gente vê o ponto. Né, é, quase, é quase remetendo ao impressionismo lá do século XIX, que eles, eles usavam essa, essa, uma ideia parecida né? é, em termos de teoria da cor, de aproximar é, áreas é, coloridas para a gente ter uma outra percepção da cor, ou né? um outro tipo de cor. Então, é mais ou menos o mesmo contexto, a mesma ideia, né? exatamente igual, não mas é, é, é parecido. Então, a fotografia da mulher né? que segura uma foto que... Provavelmente tem ela ali na foto, né? Essa segunda foto que fala da, fala da, do contexto no qual ela está, né? Naquele ponto. Só que essas duas fotos elas são rasuradas, né? Elas são borradas pela interferência de uma técnica fotográfica também, né? Então a fotografia ela ela ela se dobra sobre si mesma, né? É um campo expandido, né? Um campo de novas possibilidades. É bonito, é feio. A discussão não é essa, né? A discussão sobre o belo na arte já passou, já passou há muito tempo, né? Então, quem está realmente discutindo o que é belo, o que não é belo na arte hoje, está discutindo por outros, outros motivos, né? Está fazendo aí algo que é uma, uma, uma, uma, uma, uma pesquisa histórica, na verdade, né? Porque esse, essa ideia já não mais se sustenta hoje, né? Criar a obra bela apenas pela beleza já não é mais um dos aspectos da arte hoje. Bem, deixa eu conferir aqui as gravações, como é que estão, está tudo certinho aqui. Bem, dando continuidade aqui às apresentações da Rosângela, tem mais essa, essa obra que é, é muito intrigante, né? É, o nome é A Imortalidade a Nosso Alcance. Na descrição, tem que são 75 produtos diversos dispostos em vitrine fechada com o vidro jateado. Então, o que é, que é isso, né? O que é que essa descrição quer dizer? É... Então, a gente tem que uh, analisar alguns aspectos, né? A gente não está presente na... ao vivo, né? com a obra na nossa frente. Isso faz uma diferença muito grande na leitura, na percepção da obra, né? É, então, o que é que a gente tem? A gente tem um vidro, né, um vidro jateado, e ele destaca, o vidro jateado ele fica meio fosco, né? Então, é, eu acredito, pelo que eu capturei dessa, dessa imagem, dessa obra, é que o vidro jateado ele vai ofuscar grande parte da área né, da imagem e algumas... algumas... Áreas né, circulares, né, essas áreas em círculos que a gente está vendo, é, não foram jateadas, ou, se, ou seja, elas continuam transparentes. A gente consegue ver uh, o, o rótulo né, desses, desses produtos, né, 75 produtos. E deve ter de tudo aí, deve ter perfume, deve ter sabonete, enfim, uma série de coisas que a gente encontra no dia a dia, e ela destaca, né? ela, a Rosângela ela vai destacar aqui é, o retrato dessas embalagens. Né? O retrato que às vezes pode ser uma foto, às vezes pode ser uma pintura, né? uma pintura é, de uma pessoa. Né? E a gente tem ainda, nesse contexto atual, muitas embalagens de produtos né, que vendem muito com a representação de pessoas, né, com retratos de pessoas para ajudar a vender esses produtos. Isso é muito recorrente no contexto atual ainda. Então ela faz uma referência aqui à imortalidade, né? O nome, o título da obra é Mortalidade a nosso alcance". Então é, isso dá a entender o que que a nesse contexto, né, dessa obra é, esses produtos eles nos remetem à ideia de um elixir o um elixir da juventude um elixir da eternidade né então esses elixires é, remetem também à ideia de um de uma especiaria né uma água de colônia né que ela trabalha muito com essa com essa, com essa temática né e a água de colônia remete também ao colonialismo que a gente vive um colonialismo ainda, né? Então uma obra muito muito muito simples, né, que remete a um contexto político muito intenso, muito muito muito duro, né? E às vezes esse contexto político é invisibilizado pela mídia, né? E essa obra, ela fala de modo muito sutil a respeito dessa desse problema, né? e é uma interferência na fotografia, né? Porque mostra, e esconde também, né? Revela e também vela é, determinados aspectos é, desses produtos que são produtos industriais, né? A gente, eu estou vendo aqui também tem aquele bem no centro aqui tem aquela imagem da daquela moça na caixa de palitos, né? Palitos de dente. Então são imagens de produtos diversos. Bem, seguindo adiante aqui, já quase finalizando, eu acho que essa é a última imagem que eu tenho. É uma imagem que é uma foto, né? É de fato uma foto. <risos> e é uma impressão também, né? Uma impressão fotográfica que ela faz. É, a gente pode até entender essa foto, essa foto né? É no contexto da fotografia como representação. Tem uma cortina, tem um, um sofá, tem uma pessoa ali, né? tem uma figura, aparentemente é uma mulher, e ela parece que vai se esconder ali por detrás é, desse, dessa cortina. Né? Mas tem uma coisa estranha nessa foto, porque tem algumas ranhuras. Né? E o que são essas ranhuras? O que elas estão fazendo aí? Então ela tem aqui que o nome, né, o título dessa foto é A Espera, é uma fotografia de 89, né. Bem, é, o que diz essa imagem? Ela é uma impressão, né, uma impressão jato de tinta em um papel fotográfico especial. Então, é, a gente tem que é uma foto que foi agredida, né, é uma foto que foi guardada, é uma foto que provavelmente foi tirada com uma, uma câmera analógica, né? é uma foto que tem é, marcas do, do tempo, né? a pessoa não olha para nós, isso é estranho, né? isso gera uma inquietação, é, é como se a gente esperasse por algo que nunca vai acontecer também, né? Então isso gera uma certa aflição, gera uma uma certa inquietação. E isso é estranho, né? Isso isso nos causa um certo estranhamento é, em perceber essa imagem. Então é nesse, é nesse nesse nesse aspecto, né, que essa imagem vai no, nos capturar e nos deslocar para esse contexto, né, da da fotografia como esse campo expandido. Então essas ranhuras, né? essa essa essa pose, né, da figura que olha para dentro da foto, né? É, a gente não sabe nem se é uma pessoa realmente, né? ou se é um boneco, se é um se é um manequim, mas isso não importa porque é a fotografia, né? a fotografia ela não ela ela não conta uma verdade, né? ela cria uma outra realidade. Isso que é interessante também a gente pensar a fotografia é essa linguagem que vai produzir realidades, ela não vai duplicar realidades, né? ela vai justamente criar novas possibilidades, novos mundos. Né? Claro que é, as referências para a fotografia criar essa possibilidade né, são os mundos que estão disponíveis, que esse mundo real, o mundo concreto né, das coisas físicas mas é também esse mundo imaginário que habita a nossa mente. Então, é um mundo vasto, né? um mundo muito rico é, em possibilidades. Bem, é, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui sobre a fotografia, né? com essa possibilidade do campo expandido. Então, só para recapitular algumas coisas aqui que eu já falei, é, a fotografia expandida é essa possibilidade de reinventar a relação da câmera com as pessoas que utilizam, né, para além de uma mera utilização como se fôssemos operários apenas a manipular né, esse brinquedo que é a câmera fotográfica, então é um pouco mais além do que isso. É também uma espécie de ruptura da fotografia entendida como uma representação do mundo real, né? Isso que eu acabei de falar aqui, é, e também uma possibilidade de criação é, de uma nova uh, uma nova experiência uh, artística, né? Que pode gerar uma uma provocação política, uh, poética, né? Sempre levando em consideração que a manipulação técnica ela faz parte. Né? dessa nova possibilidade da fotografia. Então não é apenas um conceito que a pessoa está lá pensando e articulando, né? É prático também, é técnico, né? Então a técnica ela vai é, configurar essa nova possibilidade, né? Da fotografia como esse campo expandido de nesse contexto atual, né? Então é como se a fotografia tivesse chegado a um ponto é, que ela não dá mais conta da, desse mundo né, que a gente vive hoje. Então, a fotografia nasce no século XIX, chega ao seu limite, digamos assim, com o digital hoje, produzindo imagens que são duplicatas, e a fotografia como campo expandido vem justamente para é, criar novas possibilidades, dar um novo fôlego para a fotografia, é, conseguir... É, se reinventar, né? Então, eu acredito que essa possibilidade para a gente que está estudando a fotografia é uma possibilidade muito rica, né? Para a gente criar, uh, criar para além da representação, né? Então não não é um retrato apenas, é uma uma expressão artística, uma expressão política, né? Uma expressão poética que pode trazer é, uma, uma, um fôlego novo para esse contexto que a gente vive, quase quase que sufocado por imagens que dizem sempre o mesmo, né? Então é mais ou menos nesse contexto. Então lancei várias provocações aqui, né? Para a gente pensar um pouco essa ideia da fotografia como um campo expandido. É, é, um, é um assunto que gera muito debate, né? mas também eu acredito que gere também uh, possibilidades de criação muito interessantes, a gente pode usar de tudo, né? a gente pode usar é, o que, é que a gente tem em casa, né? a gente pode é, se apropriar de imagens de outras pessoas, modificá-las, trazer, uh, mesclar com outras imagens, então é, usar novos materiais, né? criar e destruir a uh, fotografias que gerem novas possibilidades de leitura, né? novas possibilidades de novas experiências uh, visuais, né? novas experiências artísticas. E isso é muito interessante, né? isso é muito instigante para esse contexto atual que a gente vive. Então, é, é isso. Eu falei aqui quase 50 minutos. <risos> é, mas é um assunto bem, bem amplo mesmo, né? É, não dá para resumir muito, é muita coisa.